Finalmente, finalmente, finalmente, finalmente, finalmente, finalmente E aí gente, sejam todos muito bem-vindos É o Bigodon Ari Cara eu Finalmente a nova atualização saiu, mano Eu tava muito ansioso É sério, cara, eu só assisti o Nery o PH, o Gelli, enfim, o pessoal aí que tinha As informações tudo em primeira mão, né Antes de todo mundo aí E, mano, eu queria muito, porque Essa, com certeza, é a maior Atualização do Clash Royale de todos Os tempos, e, mano, tá muito Doido o negócio, já testei aqui, já joguei O um novo modo, e, mano Do céu, cara, tá muito Top. O Touchdown aí, com certeza, vai ser Muito sucesso, tenho certeza que foi uma aposta da Supercell aí Que vai dar muito certo Porque é muito divertido As partidas são muito da hora Mas enfim, ainda não joguei com tanta quantidade assim Joguei um pouquinho Mas no pouco que eu joguei Deu pra perceber uma coisa O corredor Tá muito apelão, cara, é sério, eu acho que devia eliminar essa carta pra mim A informação que eu tinha recebido antes mesmo de ter lançado o, o novo modo, né, antes mesmo da atualização Era que o corredor não faria parte desse novo modo, né, do touchdown E mano, tá fazendo parte ali, né, agora que lançou, a gente viu que o corredor tá em cena e tá muito difícil parar corredor Principalmente quando o cara tem corredor e tronco, enfim, aí você... Ah, o bonito, né, aí... A Zé do Negócio, mas enfim, não vamos chorar muito né, vamos ver o que a gente dá pra fazer Mas com certeza o Corredor tá sendo uma carta muito apelona, só pelas partidas que eu já joguei Enfim, deu pra perceber muito isso Tô aqui com o Clash aberto, vamos primeiramente pegar essas 10 gemas grátis aqui mano, essa atualização Tá incrível, cara. Agora, como vocês podem ver, mudou a loja aqui, né? Tem mais cartas e vai ser diário. Pelo que eu sei, vai ser diário aqui. Todos os dias vão ter seis cartas e agora os preços são diferentes. Porque você compra, de vez de comprar separado unidade por unidade, você compra os combinhos. Tipo, 20 arqueiras aqui, um príncipe por mil de ouro. Enfim, ó, fúria. Ó, peca, peca vale muito a pena, gostei aqui. Duas pecas por 2 mil de ouro. Vou até comprar, ou não, não sei, vou ver depois. Pois eu decido isso aqui. Mas, enfim, adorei ter mais lance de missões. Com certeza esse lance aqui de missões é outro ponto chave dessa nova atualização aqui do Clash Royale. Vai ser muito legal porque pode vir baú lendário, pode vir baú super mágico e, mano. Eu creio, eu creio que vai ser bem difícil Porque tipo um baú de ouro já é meio complicado pro lendário, pro super mágico Deve ser muito, muito, muito, muito, mil vezes mais complicado ainda Mas o bom é que as pessoas agora vão ter mais uma chance De ter aí de graça, né, baús muito top no Clash Royale Mas essas informações eu tenho certeza que vocês já sabem a maioria Então vamos pro que interessa aqui no vídeo jogar pela primeira vez Primeira vez aqui no canal do Bigodão O novo modo Touchdown Puxei uma aqui no touchdown então, vamos escolher a nossa primeira carta, cara, eu vou escolher a torre inferno porque eu não sou muito bom, né, dessa carta aqui, ó, corredor, corredor veio pra gente, isso é uma boa notícia, deixa eu ver, bola de fogo ou zap, cara, eu acho que eu vou escolher o zap aqui por causa, enfim, tem bastante carta chatinha demais, eu vou escolher o mago de gelo porque eles têm balão, então o mago de gelo é uma boa carta contra balão Vamos ver, cara. Eu, o pessoal ainda tá muito novo nesse jogo, então não tem muita gente que oh, sabe jogar bastante, enfim. Ou youtubers também que saibam, nossa, jogar muito. Eu acho que, claro, tendo uma boa noção de jogo, eu acho que, que isso, isso vale bastante, isso importa bastante. Né? O cara tem que ter pelo menos uma boa noção de, de jogo, Entender, né, posicionamento de cartas não tem porque é, é super diferente. Mas, enfim, entender o que cautera melhor, essas coisas assim do tipo, beleza? Cara, acho que errou aqui o Tornado, não era pra ser desse jeito. Cara, e uma das coisas que, é, que tá mais acontecendo nesse novo, nesse novo modo é o desperdício de Elixir. As pessoas estão desperdiçando muito Elixir, tipo eu agora. <risos> tipo eu agora aqui desperdiçando o Elixir do caramba. Mas, enfim, né, eu vou tacar o meu Executor aqui. Vou esperar os caras gastar um pouquinho mais de elixir aqui. Vamos fazer uma parada diferente. Calma aí. É, vou ser, ser obrigado a tacar o príncipe das trevas aqui. Vai lá, o príncipe! Beleza. Vou tacar o corredor desse lado. Já vou segurar o zapzito aqui. Porque. Opa, eles gastaram os goblins deles lá. Será que a gente consegue chegar com o corredor? <risos> Mano, o corredor tá extremamente bizarro. Porque se o cara fica sem elixir, se o outro pessoal fica. né, os teus adversários ficam sem elixir. É, cara, é muito ganho, é muito ganho É sério Mas enfim, vamos começar aqui Comecei com um carrinho de canhão, já tinha até esquecido dessa carta <risos> Mas enfim Opa, deixa eu botar minha torre Inferno aqui As arqueritas vou botar aqui É, ferrou esse príncipe aí deles Ferrou porque eu não tenho nada aqui pra, pra segurar Esse príncipe deles Ai, mano, ferrou muito, ferrou muito, ferrou muito, ferrou muito Príncipe chegou, príncipe chegou aqui, não deu tempo de, de parar aqui, vamos mandar aqui muito bem Mas cara, que esse novo modo tá divertido, tá muito divertido, mano É sério Bom, é, começamos com essa mão aqui razoável, não é mesmo? Vou começar aqui com o Príncipe das Trevas do lado de cá E com o Executor mais ou menos aqui Beleza, beleza Carrinho de canhão parou lá, tá dando uns bons bom tiros Tá dando uns bons tiros lá naquela turma Beleza, vou tacar aqui o Mago de Gelo Mago de Gelo aqui E a Torre Inferno aqui só pra dar uma... Ai, mano Quer ver que esse príncipe de novo vai, dar... vai cagar com a gente? Vai cagar com a nossa vida? Vai cagar, vai cagar, vai cagar Eita, já tem já tá certo já que vai cagar é sério Ah, ah só aquele Goblinzinho maldito, mano Isso é muito ruim É sério, é muito ruim Porque um Goblinzinho já ganha a partida Um Lava Pup, enfim Essas cartas, essas enfim, que acabam sobrando aí na partida Pode ser a sua vitória Mas enfim, vou começar então Botando um Executor aqui atrás Do nosso, da nossa Pecora Pecona feroz Pecona braba Beleza Beleza Olha, eles estão tacando tudo lá Eu vou tentar com o um corredor aqui desse lado Vamos ver o que, que eles vão... Ah, já cagaram de novo com o, nosso, com o nosso esquema Porque o nosso corredor não vai chegar lá de nenhum jeito é, Suspeitava disso já, Os caras já vão ganhar ó. Já, já... Ah, não Parou a partida aqui, calma aí <risos> É legal que as partidas também tem esse lance de round Mas enfim, os caras ganharam aqui da gente Vamos tentar mais uma aqui Como eu falei pra vocês é, eu não sei, ainda não tem as manhas dessa, desse novo modo de jogo. Golem ou balão? Eis a questão. Deixa eu ver, cara. Eu acho que vou pegar o balão. O balão eu acho que é uma carta que pode chegar com facilidade lá. Ó, cabana de Goblins ou Tesla? Deixa eu ver. Vou pegar a cabana. Vou pegar a cabana aqui. Deixa eu ver também aqui. Vou pegar os guardas. É uma carta que eu uso muito, mas eu acho que nesse novo modo pode ser legal E vou pegar a bruxa, porque a bruxa solta os esqueletinhos ali E isso acaba, enfim, incomodando qualquer tropa que vem na, na direção da bruxa Então tá, vamos lá Então tô, tô jogando contra quem? Nossa, mano, tô jogando com o João Vitor aqui E o Nova King, contra, né? E os dois eu tenho certeza, eu sei que os dois são bonsaços aqui e meu parceiro é o João também, João Build João Build Beleza, cara Vamos ver o que a gente vai fazer, os caras gastaram foguetones Foguetones Beleza então, foguetones Vou começar Olha, eles estão ignorando lá Estão ignorando meu A minha cartinha Mano, será que eles não estão ligados oh, Mano, voltaram Tuk, Tuk, Tuk Ó, tô assistindo muito bem TV. você <risos> Isso é bom, viu assistindo muito bem TV, Tuk, Tuk Vou tacar os guardas aqui Enfim, guardas, dá um jeito nessa, nessa... Ixi, ferrou Ferrou bonito. Beleza, acho que o lançador aqui dele vai dar. Vai ser bom aqui contra a bruxa. E eu acho que ainda vai chamar ali os bárbaros pro, pro fight. Chamou, sabia? Legal. Bom. Agora lança é respirar fundo, né? Usar o Elixir à toa aqui. Vou tacar a bruxa desse lado de cá. É, o cara, os caras estão vindo com golem. Com golem pra cima de nós. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, cara. Acho que eu vou tacar uma bola de fuego nessa galera. Tomara que pegue todo mundo junto. Pegou, ao menos a mini peca. Tá. É, os caras vão ganhar aqui. Quase certeza que os caras estão chegando. Não tem mais elixir aqui. De novo, mano. De novo. Não, mano. Passando raiva aqui já. Nesse novo modo. Tá louco. Já não basta o número 1 pra mim. Passar raiva agora. Esse novo modo aqui já passando raiva de novo. Mas tudo bem. Vamos recuperar as energias aqui. Vamos ver <risos> que a gente consegue fazer algo diferente. Enfim. Vou começar atacando a minha cabanita também aqui Os caras atacaram a Tesla lá no cantão, ó Lá no Cantones Olha que engraçado, galera As portinhas lá da Tesla É igual, quase, o layout do, Dos negócios do cenário lá, ó <risos> Que engraçado As três mosqueteiras, gostei, hein? Gostei do, do, do esquema aqui das três mosqueteiras Opa, será que eu acerto a bola de fogo? Galera, eu ainda não tô ligado muito como acerta a bola de fogo Ui, desse... <risos> eles erraram o foguetão, mano <risos> Acho que meu mago elétrico vai chegar, eu acho que vai ser o mago elétrico Será que vai ser? Chega, chega logo, mago Chega logo, mago Chega logo, bicho ah, Chegamos, ganhamos aqui Foi bom, agora foi bom, agora vi vantagem Vamos ver a outra partida Rodada 3 agora, a definitiva aqui, será? Vamos ver, se a gente ganhar é definitiva Beleza, vou tacar com a cabana aqui de goblins Pra soltar aqueles goblins da hora Pra dar uma dor de cabeça Nos nossos adversários aqui Vou tacar também, deixa eu ver Vou tacar o balãozinho, o bombardeiro aqui Deixa eu ver aqui, eu acho que vou tacar uma bola de fogo Nessa turma Vem executor pra frente Beleza, foi, foi pra frente e tá tranquilo Foi pra frente e tá tranquilo É, esse golem aí, tomara que Ai, ai, não foi Ainda bem, ainda bem Calma aí, calma aí, calma aí João. Agora tá, acho que tá na hora de tacar o nosso balão Poderia ter tacado do outro lado? Poderia Mas não fiz isso Tanso? Um pouco Um pouco tanso Se tanso faz parte aqui da, da minha Ó, oh, mas o balão agora Foi legal lá, hein Foi legal, foi legal Eu vou tacar até uma bola de fuego aqui Bola de fuego Vai balão, vai balão, vai balão Chega, bicho ah, Gostei de ver aqui Ô, oh, ganhão! Valeu, João Bild! Ganhamos aqui de duas coroinhas, mano Esse novo modo tá sensacional bicho. Beleza, então chamei mais um aqui Ó, vou escolher agora A cabana de bárbaros aqui Beleza, princesinha arqueiras. Vou escolher a princesinha Deixa eu ver aqui, lançador, eu acho que é uma boa carta nesse modo Deixa eu ver Vou botar os goblins lanceiros aqui Eu acho melhor o tuk-tuk, mas Tuk-tuk <risos> de novo, mano É sério, tô assistindo muito belgas <risos> Muito belgas enfim, agora eu tô jogando aqui, meu parceiro. Minha dupla é o João Vitor. Estamos jogando contra o Renan e o Mr. M. Mr. M. Beleza. Vou começar botando a minha cabana de bárbaros aqui. Vamos ver. Ó, oh, cabana de bárbaros junto com a cabana de goblins. Ixi, vai dar de cabeça isso, hein, bicho? Ah, os caras vai aceitar a foguetão. Ixi. É. É. É. Não foi logo. Não foi muito aquelas coisas, né? Mas tudo bem. Beleza então galera, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, eu quero também que vocês já deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando desse modo, desse novo modo aqui de jogo, né? Cara, eu, eu, sério, minha opinião, já falei pra vocês, eu tô super curtindo, eu tô gostando demais do novo modo, é sério, pra mim é um modo, é, tá sendo muito divertido as batalhas aqui, sério, muito, muito engraçado, mesmo perdendo, cara, é diferente, é uma sensação diferente do multiplayer. Mas enfim, do multiplayer... Não, esse aqui também é multiplayer, né? Agora eu tô jogando aqui amistoso no clã. Mas enfim, né? Eu tô achando muito da hora. Essa é a minha opinião. Beleza. Beleza. Vou tacar aqui. Ó, oh, os caras têm corredor, ferrou. Ferrou. Ferrou. Corredor é sério. Corredor é a carta mais apelona. Nem dá pra fazer nada aqui. Que eu... Como que eu vou parar o corredor numa situação dessas? É sério. Eu teria que ter... Uh, exército de esqueletos, goblins Enfim, alguma coisa do tipo, mas não tem Ou alguma coisa pra puxar Mas também a, a única coisa que eu tenho pra puxar aqui É a cabana de bárbaros, e custa 7 Numa hora dessa eu não, eu não ia ter nem ferrando Cabana, essa cabana Mas enfim, botei a cabana aqui também Vamos ver, os caras começaram de gigante Cara, gigante Beleza, tá com mago elétrico lá Eu vou fazer o quê? Vou tacar o meu lançador Aqui, só pra dar um chega Pra lá pra esse gigante, mano só pra esse gigante aprender que, olha Aqui, o negócio é diferente, viu Nós vamos tá mitando aqui No... no touchdown Ah, mano, tô muito empolgado Com essa atualização, é sério Que atualização épica, galera Que atualização doida Eu acho que agora talvez possa dar bom pra gente, hein Tá indo umas 500 torres pra lá e eu acho que os caras não Ah, <risos> moleque Chegou um goblezinho lá, lanceiro Boa, bicho Ganhamos aqui, vamos pro terceiro, a round aqui Vamos ver, cara o que, que eu começo? Acho que eu vou começar Tacando o meu Level Held Beleza Lava round tacado Ok ah, Agora ferrou, agora ferrou É aquela hora que você se desespera, porque Vai puxar ali, vai puxar Beleza, vai puxar, beleza Vou tacar os Goblins Lanceiros aqui ah, A gente conseguiu parar o corredor dele, isso é bom A gente parando esse gigante vai ser melhor ainda Beleza, vou botar uns espíritos de fuego Aqui desse lado, uma princesota Do lado de cá e vamos ver o que, que vai ser Beleza, beleza, não vai chegar nada lá Não vai chegar, não vai chegar, não vai chegar Vou tacar o que, cara? Vou tacar um príncipe, um príncipe das Trevas aqui no meio Por causa desse Executor dele Essa carta Executor me causa medo, bicho Vou tacar um Lançador aqui Porque tá vindo a Mini peca ali Mini peca também é uma carta bem chatinha, né? Porque ela é... é, é uma carta, né? Fortinha Fortinha Beleza eu vou segurar o meu Elixir aqui, porque pode ser bem prejudicial se eu não segurar o meu Elixir nesse momento. Vou tacar os Goblins Lanceiros do lado de cá. Vou tacar os Espíritos de fogo. A Princesota novamente. Eu vou tacar o que eu tenho de mais barato, porque eu tenho certeza que os caras vão tacar daqui a pouco o Corredor. E vai complicar pra gente. Beleza. Daí eu seguro se eu tiver... Ó, oh, eu... Beleza, agora eu tenho Cabana de Bárbaros aqui. Cabana de bárbaros vai dar conta de segurar esse corredor dele E até essa mini peca se chegar É, beleza, deu conta Sabia, bicho Agora sim, agora eu vi vantagem Agora eu vi vantagem nesse negócio Beleza, será que o Príncipe chega? Eu acho que chega, eu acho que chega, eu acho que chega Ah, chega, chega Ah, moleque, uhul <risos> Touchdown na parada, mano Duas vitóriazinhas aqui Boa, João É sério, eu quero que vocês comentem aqui embaixo O que, que vocês estão achando do novo modo de jogo É, da nova atualização, enfim O que, que chamou a mais atenção de vocês Nessa nova atualização, eu tenho certeza que a grande maioria vai falar Do novo modo de jogo, que é o Touchdown mas enfim, tem outras coisas aí também, que é esse lance de missões, o lance da loja da nova loja, que também tá bacana e né, essas nerfagens e bufagens que vai acontecer agora, que aconteceram agora também mas enfim, eu gostei pra caramba, eu acho que foi um acerto da Supercell gigantesco pra dar uma animada no jogo, pra dar uma reativada no jogo, acho que tava precisando de uma atualização dessas, um novo modo de jogo desses, enfim, eu acho que vai ser um sucesso total toda essa atualização nova do Clash Royale eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever no canal se você aí não for inscrito ainda, valeu? Um beijo no coração de cada um de vocês e valeu!